Eu sou o Márcio Coulon. Sou a Miriam. Miriam, a Santa Ceia é um ritual que deve ser seguido pela igreja? Sim. Pensando no que Jesus disse, façam isso em memória de mim. Então, eu entendo que é um mandamento que ele deixou para os discípulos dele. Naquele caso, Jesus tinha feito a Santa Ceia numa ocasião de Páscoa. Então, existe uma necessidade da gente fazer a Santa Ceia todos os domingos, por exemplo, ou todas as semanas? Jesus Ele fez numa ocasião de Páscoa. Mas a gente também vê os discípulos, por exemplo, em Atos, partindo o pão todos os dias. Ou eles decidiram isso por si só, ou eles viram Jesus fazendo isso em outros momentos também. Acho que tanto pode ser pontual, ou quanto pode ser todos os dias, por exemplo. Mas isso depende de como Deus revela para a pessoa. Quais são os princípios que estão por trás do partir o pão? O primeiro é obediência a Jesus O segundo andar na luz Fala que se a gente andar na luz Teremos comunhão com os outros né? Sem essa luz não dá para ter comunhão E discernir que é corpo Não vejo Jesus ensinando Que precisa ser batizado Para tomar santa ceia Que precisa ser casado para tomar santa ceia Que precisa ter alguma idade para tomar santa ceia É contanto que a pessoa não tome a ceia Para matar a fome E que ela entenda que a gente está tendo comunhão Como o corpo de Cristo esse discernimento já é suficiente, então, para a gente participar da ceia. A gente não precisa controlar as pessoas. A ceia é para quem entende que é pecador e precisa desse sangue para renovar a aliança e precisa desse corpo. Até mesmo Judas não foi restringido por Jesus para participar daquele momento. E não só Judas, mas tinha vários discípulos maturos. Pedro que logo em seguida negou Jesus também, pois abandonaram Jesus. E Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. A ceia também é um momento para que haja luz. Quando a gente está no momento de comunhão, participando juntos de uma refeição, fica revelado realmente quem são as pessoas. né? E Jesus escolheu justamente esse momento de Santa Ceia para expor quem era o traidor. Ele se revelou como sendo a luz do mundo. Mas então todos são obrigados a participar da ceia? Não. Assim como todos podem participar, quem entende que não precisa participar, que não deva, não tem problema nenhum. Se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto controverso, poste nos comentários e até o próximo vídeo. Falou!